Oi! Algumas considerações sobre as bacias de evapotranspiração para tratamento de águas pretas. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e no último vídeo postado o Rick me fez um, uma pergunta dizendo, pô, e aí como é que a gente faz com os pneus lá na na bacia de evapotranspiração, porque vai acumular lodo. Como é que é essa história do lodo? Você podia falar um pouco mais sobre isso? Ok. Então, olha só, deixa eu contar. Eu não fiz uma bacia de evapotranspiração aqui, como o pessoal faz, de utilizar os pneus e tudo mais, para tratamento de águas pretas. Não fiz isso, mas estudei a respeito disso. E os artigos que eu li a respeito disso, dão indicação de que funciona, mas não tem claro como é que fica a questão do lodo, porque vai ter um acúmulo de lodo. O pessoal diz que não. Preciso ver, porque a experiência que a gente tem aqui de sistemas variados, todos eles acumulam lodo. Ok? Todos. E aí tem uma coisa a mais, se a bacia de evapotranspiração, num trecho dela, é colocado o bidim, ok, a raiz da bananeira ou de outras plantas vai ter dificuldade para atravessar o bidim, né? que é aquela manta que é colocada para separar as diferentes camadas. Mas se não tiver o bidim, as raízes vão buscar nutrientes onde eles estão e as raízes vão descer. E aí elas vão, com o tempo, se multiplicar ali dentro, que foi exatamente o que aconteceu num sistema aqui em casa. Eu perdi o sistema aqui em casa, inclusive por conta de raízes de plantas. Que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que foi essa história. Ok? Então, que vai ter um acúmulo ali, vai. Agora, se a gente não planeja antes como é que a gente vai limpar, vai ter problema. Tudo bem? Ah, mas e dá para planejar? Dá para limpar? Dá. Mesmo que tiver no plano, é possível desenvolver uma limpeza hidráulica. Você vai ter que fazer uma cava do lado dela, um pouco mais profunda, para poder ter o, o desnível necessário para poder fazer a limpeza. Aí ah, quando é que vai fazer isso? Não sei, vai depender do tamanho do sistema, da quantidade de pessoas que estiver utilizando, da quantidade de lodo que estiver sendo produzida. Então, vamos dizer, um ano, cinco anos, dez anos, mas vai chegar uma hora que vai precisar limpar. E é preciso entender também que vai chegar uma hora que vai, o sistema vai acabar. A gente morre, né? Máquinas se degradam e eventualmente perdem a utilidade. Sistemas vivos é a mesma coisa. Então, também a bacia de evapotranspiração, vai chegar um momento em que a vida útil dela vai finalizar. E aí a gente tem que ter uma ideia do que é que a gente o que é que a gente vai fazer agora com os pneus que estão ali enterrados. Vamos deixar enterrado? O que, que a gente vai fazer com aqueles cacos, aqueles entulhos, aquelas coisas todas? Vai deixar ali mesmo? Ok, é só saber disso. Né? É só entender. Ou planejar o que é que vai ser feito. Porque hoje está tirando os pneus do ambiente. Está dando uma outra destinação para ele. Legal. E ao final da vida útil, o que vai fazer com ele? Porque aí agora a gente vai ter pneu misturado com entulho e com um monte de, de coisa também. De lodo. Tudo bem? Agora, se a gente planeja as coisas, aí vai. Outro cuidado que a gente precisa ter, sabendo que um dia vai quebrar, um dia vai morrer, um dia vai... É, a capacidade dele vai se esgotar. É, sabendo disso, a gente tem que prever e fazer a coisa o melhor, da melhor maneira possível, com os melhores materiais, para que essa vida útil seja a mais longa possível. Eu fiz aqui com a ideia de 25 anos de vida útil. Em cinco anos eu perdi o sistema. Vamos dar uma olhada por quê. Num vídeo anterior eu falei sobre o sistema de, de tratamento de águas pretas. Vou retomar, porque no último vídeo eu falei sobre as BET e TEVAP, as bacias de evapotranspiração, o tanque de evapotranspiração. Vamos retomar aqui, é, explicando por que, que eu perdi esse sistema, e alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de, de fazer o tevap. Ou... Então, olha só. A água preta chegava por aqui. Aqui embaixo, onde estão essas plantas, eu fiz um jardinzinho em cima. Na parte de baixo, um decanto digestor. Então, a matéria chega aqui e vai degradar. Passa por um filtro biológico que tinha aqui embaixo e vai para uma terceira câmara, essa aberta, que ela está funcionando, funcionava como uma bacia de evapotranspiração, uma wetland. Aqui embaixo, cheio de entulho, o líquido vinha por baixo, sobe e vai sair aqui no canto, subsuperficialmente, ou seja, por baixo da terra. E daqui, derivando para uma linha de bananeiras. E quando o sistema estava funcionando, essas bananeiras estavam bem mais fortes. Né? E o que aconteceu com esse sistema? Ele foi feito com o tijolinho queimado, bastante conhecido, mas olha só. Algumas trincas e, e rachaduras começaram a aparecer no sistema. Por que disso? Esse solo que a gente está aqui, ele é, muito, ele é muito argiloso. E a argila, ela expande e contrai. À medida que a gente tem mais água no ambiente, ou seja, na época das chuvas, ou menos água. O peso do sistema... Também vai fazer uma acomodação no terreno. E esses fatores todos conjugados, é, entende que as coisas vão expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. E chegou um momento que o sistema todo rachou. Olha uma rachadura grande, que foi compensada naquela época, porque fiz uma outra paredezinha aqui de concreto e o sistema ganhou uma vida excedente, mas com o passar do tempo a coisa foi piorando e olha aqui uma outra rachadura aconte acontecendo, olha várias trincas, essa daqui já está bem mais aberta. As árvores aqui em volta elas se aproveitaram dessas pequenas fissuras e começaram a lançar as raízes dentro do sistema. Tá tudo bem, elas vieram buscar água e nutrientes, tão certas elas, né? Só que esse processo todo acabou. É Degradando todo o sistema, eu estava prevendo uma vida útil de 25 anos para isso aqui e ele não durou 5 anos, não, uns 7 anos ele durou, mas é um trabalho que eu perdi. Hoje eu estou utilizando ele para direcionar a água de chuva que é canalizada para cá, aqui embaixo uma cama de brita que absorve essa água então, aqui dentro tem um pouco de água, água da chuva, mas como está rachado, não sei o quanto de água tem. E deixei crescer essa plantinha aqui. Temos, temos duas, né? Ali no meio, uma morinha, que está crescendo por conta, e a comari, que está crescendo por conta também, passarinho que trouxe. E desse outro lado, provavelmente uma... Pitangueira e aqui flores. Legal, então na hora da gente construir o sistema, a bet, o é, é preciso definir bem qual é o tipo de massa ou de processo construtivo que você vai utilizar. Vê que aqui eu usei concreto lá na base, fiz a, as paredes de tijolo acreditando que isso ia durar e não durou. Então, por menos que eu tenha gasto por aqui é uma grana que foi perdida, então, na hora de você fazer a bet ou de fazer o, o tevap são nomes diferentes eu acredito para a mesma coisa, é preciso também ter claro do que é que, que você vai usar, então não dá para fazer a coisa, a ah, vamos fazer mais alternativa que vai gastar menos, você vai perder o trabalho e aí você vai ter um monte de entulho de pneu enterrado num lugar que você não previu essas coisas e você perdeu todo o trabalho e agora você tem um monte de entulho enterrado no, no terreno. Legal? Precisa pensar nessas coisas. Aqui também uma vez eu retirei esse entulho todo e lá no meio, lá para baixo, lodo acumulado. E eu não havia pensado na limpeza hidráulica. Ver que Aqui não tem nenhum sistema de limpeza hidráulica. Eu não havia pensado nisso, não havia considerado isso. O que me obrigaria, quando enchesse, a trazer um caminhão fossa, que também não conseguiria entrar aqui no terreno, porque eu não deixei lugar para carro entrar no terreno. Terreno é para eu usar, não é para carro ficar passando. Então, essas coisas todas... De, de falta de planejamento ou, ou planejamento equivocado, acabaram por conta de, pronto, não está mais funcionando como um sistema de, de tratamento de águas pretas, ok? E desse lado aqui, eu também não havia pensado em fazer o esgotamento, a limpeza do sistema, o que me obrigaria em algum momento a abrir todo esse sistema para fazer a limpeza da primeira câmara, da segunda câmara e da bacia de evapotranspiração ou da wetland. Porque só as raízes das plantas não vão fazer esse trabalho. É preciso lembrar que também as raízes das plantas vão crescer, vão se desenvolver e elas vão obstruir o sistema em algum momento. Seja daqui a um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos. Mas vai acontecer. E é preciso estar pensando nisso e considerando isso tudo. Legal então, pessoal, bem entendidas as coisas, a gente precisa planejar para não perder dinheiro. Então, às vezes a gente economiza, não, eu mesmo vou fazendo isso. Mesmo você fazendo tem um custo. O custo do seu trabalho, o custo da sua mão de obra, o custo do planejamento das coisas. Se você não faz nada disso, não considera nada disso, você está perdendo dinheiro e nem sabe. Porque tem um, um, um trabalho seu envolvido ali. Ah, a gente fez com voluntários. Não importa, os voluntários também têm a hora deles de trabalho, que está envolvido ali no, naquele serviço que foi prestado. Então, as coisas não são de graça, elas têm custo para serem construídas. E se dali seis meses, um ano, né, por conta de não saber algumas dessas coisas, você perde todo o sistema? Perdeu o dinheiro e ao invés de melhorar o ambiente, você sem querer contribuiu no sentido inverso. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.